tá cansado de perder dinheiro na lotofácil de jogar jogar mas nunca ganhar então nesse vídeo eu vou te contar um segredo poucas pessoas irão te contar um segredo que vai fazer você ganhar na lotofácil todas as vezes garantido é algo que você nunca viu nunca te contaram é porque existe um segredo que ninguém te conta para ganhar na lotofácil mas hoje nesse vídeo eu vou te contar os três passos simples para você ganhar de uma vez por toda na Loto Fácil. Eu vou te contar como eu ganhei R$ reais na lotofácil, Acertando o prêmio de 14 pontos 5 vezes. Ganhando aí mil e pouco e que deu um total de 5.325 Fique no vídeo até o final, pessoal. Vocês não vão se arrepender. só existe um segredo aí para ganhar na Loto Fácil. Que ninguém conta, ninguém porque eles querem esse segredo só para eles, mas hoje eu resolvi gravar esse vídeo aqui para tirar todas as suas dúvidas e você agora poder ganhar os seus prêmios aí garantido na lotofácil e para você ficar mais feliz e parar de jogar dinheiro fora. Se você está gostando, até agora você não imagina o que eu preparei um conteúdo exclusivo aqui na, nesse vídeo aqui para você. É um conteúdo sensacional que vai fazer você... Ganhar dinheiro aí na lotofácil de maneira simples e descomplicada. Galera, a verdade é que existe uma maneira simples de você ganhar na lotofácil. É uma maneira muito simples. É a gente ficar quebrando cabeça, eu fiquei quebrando cabeça aí, jogando feito doido, jogando dinheiro fora e não sabia que existia esse segredo que eu vou passar para vocês aqui agora. Este método já foi impactado aí por mais por dezenas e centenas de pessoas aí. Que usaram o método e, ganhar, e ganharam aí na Loto Fácil. Muitas pessoas mesmo. Muitas pessoas estão felizes com esse método. E eu vou compartilhar para você agora. Esse método já foi usado aí por mais de 100 pessoas que acertaram as 15 dezenas. É um método fantástico. Galera, o método é o seguinte. Ao invés de você escolher as 15 dezenas existe dentro da plataforma. Que eu vou deixar o link aí abaixo. Para você acessar a plataforma, você vai escolher só cinco dezenas. E a máquina vai escolher as outras 10 dez dezenas. Porque essa máquina ela é inteligente. Ela sempre escolhe os números que saem. Se você não sabe, existem números fixos que sempre saem. entendeu? E esse, esse aplicativo faz com que pegue esse número e o restante dos que não, não saíram. Fazendo assim a sua chance... Ficar em quase 100% certeza, e os 15 é questão de tempo, você aplicando o método vai chegar lá e vai ganhar bastante dinheiro, mas os 14 pontos é praticamente garantido pessoal, esse método é tão garantido que se você comprar o método e não acertar os 14 números, o pessoal devolve seu dinheiro todinho pessoal, você comprando o um curso, e se você não acertar os 14 pontos, você pode pedir o reembolso, Custa R$100 esse método, mas é garantido que você ganha os 14 pontos. você comprar o método, você vai receber no seu e-mail um login uma senha para você acessar e descobrir esse segredo fantástico aí para você ganhar dinheiro hoje ainda mesmo, se você joga hoje. Você pode acessar através do seu celular, do seu tablet, do seu computador, de onde tiver a conexão com a internet. Funciona em qualquer lugar, basta você acessar a sua área e fazer os seus pontos incríveis aí trabalhar por você pessoal venha fazer parte da lotofácil premiada e não seja mais um que desperdiça seu dinheiro jogado fora aí pessoal vai na loteria e gasta rios de dinheiro para acertar 11 pontos 12 pontos e com esse sistema é garantido que você irá ganhar os 14 pontos ou devolver ou eles devolvem todo o seu dinheiro de volta é garantido pessoal como eu disse são milhares de pessoas impactadas com este método milhares de pessoas já acertaram os 14 pontos e muitos até os 15 pontos e já mudaram de vida pessoal então aproveite para usar o método e ganhar muito mais beleza pessoal essa foi a dica aí que eu queria passar para vocês deixa o link, o like aí no vídeo, comenta e compartilha esse vídeo para os seus amigos para não perder mais dinheiro, beleza pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.